Eu sou o Gabriel Jordan, do ArrobaGajaTRD E eu sou a Adria, do Arroba eu, Adria Costa. Como vocês sabem, na semana passada eu compartilhei com vocês aqui no canal sobre a minha retirada da blindagem das unhas, né? E a Adria também tinha feito esse procedimento mais ou menos na mesma época Porém, eu fiz quatro vezes né? Eu fiz, a... não, na verdade eu fiz a primeira vez, aí eu fiz o reforço mais três vezes. E na última vez, eu não sei o que aconteceu, enfim, a manicure encerrou muito minha unha, ficou praticamente na carne. E eu sei que desgastou muito minha unha, ficou só o papel. Aí eu resolvi e comprar, para eu mesmo fazer, que é isso. E como eu falo de unhas aqui no canal, né? Eu convidei a Adri para a gente abrir juntos aqui esse kit. Isso aqui tem endereço ou não? Não. Graças a Deus. Eu ajudei ela a escolher, mas para falar a verdade, eu não faço a mínima ideia sobre alongamento de unhas, né? Eu já usei no passado, mas eu não sei fazer, né? E nem, nem e, eu. E, nem a Adri, a gente comprou isso aqui não sei para quê. <risos>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 então, gente, como vocês sabem, né eu não uso mais alongamento desde janeiro de 2019 nas minhas unhas, eu tô usando unhas postiças aqui no momento que, inclusive, eu gravei um vídeo ensinando pra vocês como é que eu colo, sem danificar nem nada, mas a Adria comprou esse kit aqui pra que a gente pudesse ir testando, né, vermos se a gente aprende a fazer alongamento ou não, no caso eu não vou ser cobai, eu me recuso porque como vocês sabem, as minhas unhas estão crescendo e eu já tô me recuperando da blindagem mas, mesmo assim, vai ser divertido abrir isso aqui junto né, então, bora abrir isso aqui, pega aí o estilete. gente, a Adria comprou isso aqui onde foi mesmo? na Magalu deixa eu rasgar logo esse plástico que ele é insuportável de barulho olha meninas e meninos também veio duas caixas juntas nossa, tem um monte de coisa solta aqui dentro segura aí a Adria comprou isso no Magalu e ela pediu a minha ajuda na hora de escolher e sinceramente eu não lembro de nada o que que tem aí dentro inclusive é bom a gente conferir o anúncio pra ver se veio tudo mesmo ou não tu quer começar por onde? pela cabine dos os acessórios? cabine olha gente já tá abrindo aqui embaixo a qualidade, assim, maravilhosa <risos> então, gente, essa cabine aqui, eu não sei se ela tem marca ou não mas ela é dessa marca Sun, eu vi que ela se repetiu muito nos anúncios não sei se é uma marca boa ou se só é uma marca popular, né? mas de qualquer forma, foi a que veio nesse kit aqui vamos abrir mais uma vez com o estilete aqui pra mostrar o que tem na caixa, eu amo é que o fundo da caixa já veio rasgado e a gente tá abrindo o topo, só pra dificultar as coisas mulher do céu, deixa eu fazer aqui Caro cliente, em caso de algum transtorno, seja reclamação, defeito ou dúvidas, amo que não tem nem elogio aqui, né? Entre em contato através do WhatsApp. Não tem WhatsApp, né, gente? Enfim. Olha, gente, carregado a fonte, né? Porque <risos> funciona sem bateria. Ui. ai o motor, gente eu as tenho traumas broquinhas. com isso ai gente também, Então uma dessas aqui que danificou minhas unhas mas porque passou com muita ignorância em cima a pessoa ai vamos abrir a, a, as broquinhas, parece coisa de dentista parece né? que é negócio do nariz também gente. ai que horror de tirar <risos> pelo do nariz olha gente, vieram essas broquinhas no kit de alongamento de unha esse aqui é o motor, que inclusive eu amei, que é a rosa Não É que liga, segura aqui gente, parece aqueles taser assim ó, dá de, de, de choque nas pessoas ó ah, a cabine, toca as em Aqui, né? Aí tem os segundos, ó. 10 segundos, 30 segundos, 60 segundos. E aqui tem os LEDzinhos. Será que a minha mão cabe aqui dentro? Acho que não. Hum, cara que cabe. Isso é padrão. Não, com a unha. Ah, cabe, pior claro que, cabe que cabe mesmo. Aí, ah, mesmo se não couber, ela abre. Ou ela tá desmontando. Acho que abre, ah, né? Já. <risos> Se você não abrir, meus amores, veio aí, aí. Então, essa é a cabine, o motor que tá na mão da Adri. Mostra lá pras meninas. E os meninos também. Que inferno que eu tô com isso, eu, hein? E as broquinhas. E as brocas, né, meninas? Que a gente botou na unha ou no dente. <risos> Vamos fazer uma desgraça aqui hoje. Aí você liga a velocidadezinha aqui, ó. Ou... Aí arrasa. E acaba com a sua unha. <risos> agora vamos ver o que, que tem aqui dentro dessa outra caixa o anúncio que a Adri comprou vinha a máquina, né, que foi o que a gente abriu foi. e alguns acessórios, eu não lembro o que, que tem aqui dentro, mas faça as honras aí, ó oh, gente veio isso aí, muitas coisinhas lixa lavável mostra aí, Gabriel olha meninas, veio essa lixa aqui da OPI é uma lixa lavável, não sei exatamente qual é o uso específico dela mas eu acho que é uma lixa tradicional pelo menos parece, gente, só é não formato assim mais diferente e esse copo aqui? isso aqui é copinho de short, você coloca 51 aqui dentro ó. <risos> mentira gente, é copinho que você coloca o nome eu acho que é esse o nome olha as, os negocinhos de, de arredondar Clip. as unhas, clipezinhos a dois caídos aqui gente, esse negócio dói tanto na unha, eu acho né, quando eu fazia que você pega o clipe e coloca assim na unha pra dar curvatura aquele negócio de curvatura C, não sei o que e tal, o que o Manicuri fala é isso veio unex. <risos> ah, esse aí eu tenho, só que o meu é vermelho porque a minha unha quando ela tava bem grandona, não conseguia mais cortar com unex tradicional aí tinha que cortar com esse curvadinho, que é a minha unha natural, ela faz essa voltinha lixa bloco. Há anos, inclusive, que eu não uso uma dessas. O primer e é a top coat, tá? Gente, isso aqui que a gente comprou, a gente não escolheu a marca de nada. Se quiser aparecer na vídeo também. E a marca chama Lina. Lina ou é Sina? Nem sei. Se for Lina, vamos ver. Tinning da quebrada. Tem uma cola sem marca, sem nada. Podemos ver. O gés. Ai, amamos ver, gente. É da Girl Fatale. Não conheço essa marca. Mas veio transparente. Os dois, eu preciso que vi um rosa. Você viu que é transparente? Tá escrito clear na embalagem. <risos> ah, é um pincel pra designzinho, né? Também pra ajudar A limpar os cantinhos Esse pincel, inclusive, gente, ele é muito bom, entendeu? Eu vou passar a mão sim aquelas. Olha, é pra você limpar os cantinhos das unhas Inclusive, no meu último vídeo dando dicas de como pintar unhas postiças, Eu expliquei o porquê é tão melhor limpar as unhas com pincel em vez de palito Viu mais alguma coisa? As fibras de vidro Ai, gente, veio no metro, né? Não sei nem quanto é que tem aqui dentro Acho bem pouquinho Talvez dê pra fazer uns dois ou três alongamentos, de Orando. acho que eu tô jogando por alto ainda A gente, veio os moldes, eu não sei nem como é que funciona isso tu destaca essa partezinha da bolinha, coloca na tua própria unha pra tu fazer ela moldada ah, deve dar um trabalho doido, né? dá mesmo, eu acho mais fácil fazer com chips eu suponho que seja mais fácil na verdade, né? vieram chips inclusive eu acho que eu tenho isso aí aqui em casa Antigo que só. E bom, gente, com todos esses acessórios que vieram, a gente, antes de finalizar o vídeo, quer testar a cabine e o motor. A Adri ligou a cabine ali perto dela. Só que o fio é muito curto. Então, enquanto a gente vai testando para ver se tudo funciona ou não, eu vou gravando pelo iPhone pra vocês. Vai, aperta o botão aí. Ai, que. Gente, pelo amor de deus, isso aqui... Se a cutícula da pessoa estiver muito tirada, dói muito, arde muito Bom, né gente, então a cabine funciona, vamos testar o motor Eu acho que eu guardei o motor aqui dentro Parece... sei lá, gente... Já olhou pra alguém e pensou... o que passa na cabeça dela? Ela <risos> vai lá que... <SILENCIO> gente, Adra, TikTok, quem não, não, não, da Gente, a TikTok, vocês sabem, entendeu? Sigam ela, arroba eu costa É pra pedir dancinha nos comentários, que eu não danço, não, mas é, ó. <SILENCIO> <SILENCIO> <SILENCIO> Ligou, gente, funciona. Ela ia com depressão e aí ela é animada. <SILENCIO> A gente, passar isso aí no dente de uma pessoa ou na unha, ó, já foi. Bom, gente, então é basicamente isso. espero muito que vocês tenham gostado desse unboxing, desse teste aqui dessa cabine, desse motor. Eu realmente não sei qual vai ser o futuro, né? <risos> e o uso que a gente vai aplicar nisso aqui. O futuro a é Deus pertence, o futuro é Deus pertence <risos> meus amores. Mas eu acho que pode render uns bons vídeos pros nossos canais, né? Então, se você gostou de ver eu e a Adria, né, abrindo e testando aqui esse kit de alongamento de unhas com a cabine e com acessórios, já vai deixar deixando seu like aí embaixo se você for novo por aqui, seja bem vindo já se inscreve aqui no meu canal e ativa o sininho de notificações qual é o teu canal, Adria? meu canal é Adria Costa vamos lá, dá aquela moralzinha e é isso aí. E é sobre, vamos lá se inscrever. Não somente no canal da Adri, como também nas nossas redes sociais, né? Eu considero nos seguir no Instagram, Twitter e TikTok. Eu sou arroba Eu sou Adriacote. Corre aqui nas nossas redes sociais, tem vários conteúdos exclusivos que nem sempre chegam aqui nos nossos canais. Comenta aí embaixo o que, que você achou ou quais vídeos a gente deve gravar usando isso aqui todo, né, gente? Só não vale nenhum procedimento nas minhas próprias unhas, mas na Adri vale <risos>